Eu sou Deus em ação, restabelece a ordem divina. Através do meu poder pessoal, eu ordeno ao meu subconsciente que desfaça e dissolva agora todos os desequilíbrios que possam ter sido instalados em meus corpos físico, etéreo, emocional, mental e espiritual. Retornarão ao pó de onde vieram, pois eu sou Deus em ação, e meus corpos são perfeitos. Ordeno ao meu subconsciente que dissolva e desfaça agora todos os desequilíbrios instalados na minha realidade. Pois eu sou Deus em ação e minha realidade é perfeita. Desequilíbrios são ilusões criadas pelo meu ego. E determino agora que meu ego não tenha poder nenhum sobre meu ser. Determino agora a minha mente subconsciente, que restabeleça imediatamente a ordem divina, obedecendo aos comandos do Eu Sou Deus em ação. Ordeno que se restabeleça a ordem divina em minhas células, moléculas e elétrons. Ordeno que se restabeleça a ordem divina nos meus ossos, músculos e no alinhamento dos meus corpos. Ordeno que se restabeleça a ordem divina em minhas veias e artérias, no meu sangue e no fluxo sanguíneo, no funcionamento do meu coração. Assim como de todos os meus órgãos, ordeno que se restabeleça a ordem divina em todo o meu metabolismo físico, reorganizando hormônios, colesterol, triglicérides, líquidos e substâncias. Ordeno que se restabeleça a ordem divina nos meus pensamentos, emoções, atos e palavras, colocando-me sempre na ação correta, pensamento correto e emoção correta. Ordeno que se restabeleça a ordem divina na minha realidade, reorganizando minha prosperidade, minha família, minhas relações, meu trabalho e minha profissão. A energia do eu sou Deus em ação flui por todos os meus corpos agora, por todos os cantos e espaços do meu ser. Sei que minha mente subconsciente obedece prontamente as minhas ordens, pois eu sou Deus em ação. E aceito que assim seja, eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação, Deus em ação aqui, agora, agora. E sempre, em todos os níveis, tempos e dimensões. Amém, amém, amém e amém.